Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, o seu programa semanal de perguntas e respostas. E aí, alguma, algo de interessante que você gostaria de ver respondido? Problema de saúde, de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, física quântica, lei da atração, epigenética, neurociência, ciência e espiritualidade, autocura? Tá? Então, deixa aí a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana estaremos contemplando você aqui tá Esse canal é voltado para aquelas pessoas que estão querendo libertar-se do medo que estão querendo libertar-se das crenças limitantes que querem entender o diálogo mente e corpo para se ver livres de medicamentos e ter uma vida que faça sentido entendendo como é que opera as crenças limitantes de forma a ter uma vida digna próspera tá? que faça sentido e que você possa a sua transformação Transformar o mundo é isso aí, cada pessoa é uma centelha de luz que pode fazer o mundo ser muito melhor do que é hoje. Cada pessoa que se transforma é um potencial de transformação do mundo como um todo e também proporciona influência. Né? É, a pergunta de hoje é sobre um tema que é muito comum, principalmente nesses dias de hoje, de crise, de pandemia, as pessoas aí vivendo muito um nível de angústia elevado em casa, enfim, sem... É, muitas vezes com muitas restrições, muitas dificuldades, tendo que conviver às vezes em ambientes tóxicos, isso é verdade, né? Né? e que dificulta bastante, e sem falar nos maus hábitos alimentares, os maus hábitos mentais emocionais, que geram muitos distúrbios né? e compromete a questão da qualidade do sono. Né? Então nós vamos falar de um tema é que tem sido muito recorrente nos dias de hoje, as pessoas têm mandado muitas Pergunta sobre esse tema e resolvi abordar a pergunta em cima é, do que nos trouxe a Ivone Andrade ela diz o seguinte, doutor amei a sua fala e os seus ensinamentos no vídeo, ela está comentando outro vídeo meu gostaria de saber qual é o remédio natural para a insônia, aguardo sua resposta sou Ivone de Fortaleza e tenho 65 anos de idade então Ivone, olha, o que eu costumo dizer para as pessoas é que na verdade o ideal mesmo, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas o que eu, que eu recomendo é você procurar um profissional que entenda de saúde. né seja, um profissional que ele fez especialidade em medicina helvética, que ele fez é, é, especialidade em especialidade antroposofia, medicina antroposófica, é, enfim, medicina tibetana, né? porque o médico meramente alopata, ele só foi formado para entender de doença, ele não tem como lhe ajudar. Das formas naturais. né? Ele não tem o preparo para entender como é que sua mente afeta o corpo. Muitas vezes ele, ele é vítima. É, os médicos alopatas, eles morrem 20 anos mais cedo do que a maioria da população no Brasil e nos Estados Unidos, mostrando que esse sistema ele é perverso com os profissionais de saúde que deveriam ser um exemplo. Um exemplo e não são. Por quê? Porque se intoxicam tomando medicamentos químicos e não tem a oportunidade de aprender. Como sintoma, né? Então, o que eu recomendo, na verdade, é procurar um, um terapeuta, um médico nessa linha, né? Ortomolecular também, ou seja, pessoas que possam olhar para você como um ser humano e aí olhar é, com toda com a toda complexidade. Recomendo terapias como as constelações familiares, o teta healing, a barra de aças, é, biomagnetismo, terapias que corrigem, organizam, né? Sobretudo é. Profissionais que possam te orientar na busca pelo autoconhecimento. Todo o meu trabalho é voltado para isso. Né? Quando você participa de um curso comigo, você vai ter esse acompanhamento, essa orientação, porque o meu trabalho é voltado para empoderar as pessoas. Eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, depois de ser, passar por mais de 20 anos dependente né? e sofrendo muito. Então, eu falo sempre das minhas próprias experiências. Né? E a questão da insônia, então, é uma coisa... Que que é uma complexidade que requer realmente uma análise mais profunda. No entanto, eu vou dar algumas dicas aqui que são pertinentes, né, e que são gerais que podem ajudar todas as pessoas que têm insônia. Primeiro, é, é, distile do seu quarto tudo que gera luz, gera ondas eletromagnéticas. Seu quarto precisa ser uma escuridão total. De dia, luz. Sem óculos escuros. À noite, escuridão total. Primeira coisa, corrija isso no seu quarto. Tá? A escuridão total vai ajudar na produção da melatonina, da serotonina, ou seja, vai trazer é, um sono muito melhor. Né? Com certeza, esse é um, um ponto. Outra coisa, evita tomar, comer tarde da noite ou tomar bebidas que sejam estimulantes, como o café, como chá verde. chá verde é maravilhoso, um café de manhã, eu tomo uma xícara de café por dia, apenas lá de manhã, café orgânico, então tem um benefício, mas tomar café, primeiro, cuidado para também não tomar café, requentado, café, depois de 40 minutos, ele gera muitas toxinas, então cuidado também com essa questão de fazer uma xícara de café, uma jarra de café e passar o dia tomando, isso não funciona, funciona para fazer você ficar doente. O chá verde é maravilhoso, anticâncer câncer maravilhoso, mas também é estimulante, estimulante. Né? Então, procura comer mais cedo para também não dormir com a barriga, com a barriga cheia, isso interfere o seu corpo quando você como ele vai trabalhar, então isso vai interferir na qualidade do teu sono, tá? É, você pode praticar meditação antes de dormir, pode praticar visualização visualização, né? nós temos algumas meditações guiadas, as meditações quânticas de cura, se você tiver interesse entra em contato com a gente, que são meditações induzidas, conduzidas por mim, né? com fundo é uma trilha sonora que, na medida que você vai praticando, você relaxa, né? você traz diminui a intensidade do sistema é, nervoso parasimpático, ou seja, a sua expiração, quando você inspira, Ativa o nervoso simpático, energia, né? ativação. Quando você expira, você desativa, né? seja, você ativa o parassimpático e traz relaxamento. Então, procura cuidar da sua respiração durante o dia para diminuir esses estados ansiosos que interferem na sua energia, interferem na qualidade. De, de hormônios importantes, né, que trazem essa sensação de relaxamento, essa sensação de paz interior. É, você tem alguns tem alguns óleos essenciais que são clássicos, né, por exemplo a lavanda. A lavanda é maravilhoso, né? Lavanda é um ansiolítico natural comprovado cientificamente. Você pode botar duas gotinhas de lavanda ou você pode comprar um infusor. Eu mando, eu tenho dois infusores, né? Que é exatamente recipientes que você bota ali uma gotinha. Eu carrego o meu aqui, né? É, você bota um capuchinho de algodão dentro né? Pra ir uma loja de produtos naturais pinga lá uma, uma gotinha de lavanda você, e aí você passa o dia cheirando isso e à noite bota uma gotinha ali no travesseiro tem também óleos essenciais como a bergamota que é maravilhoso também que trabalha outras questões de autoconfiança, de empoderamento tem a manjerona também que é muito legal você pode usar a manjerona junto com o bergamota é uma boa composição só que manjerona é importante saber não deve ser usado para mulheres grávidas nem para crianças né para crianças, né? É, e também tem outros dois óleos também que são muito bons, né, que é o da laranja doce que é conhecido como óleo da felicidade, né? E o alíbano que é um óleo muito bom, inclusive para meditar. Todos os dois são ansiolíticos e relaxantes. tá Então são dicas gerais que você pode utilizar e você pode adequar isso no seu dia a dia. Os óleos essenciais são extraordinários. Eu passo o dia todo usando óleos essenciais que é exatamente a essência da floresta, a informação da floresta, a cura pela natureza, né? então eu venho pesquisando, venho estudando muito e é realmente bárbaro, nem perfume eu consigo usar mais, porque os óleos essenciais é a pureza, não tem álcool, é a essência da natureza, com muitas propriedades é, preventivas, curativas, né? estimulantes, relaxantes. Enfim, né? É maravilhoso. Né? E você tem também, a nível, a nível da, da fitoterapia, você tem a valeriana, que é reconhecida também um, anti, é, é um ansiolítico natural. Você tem, um, um, na valeriana tem um, um, um medicamento homeopático antroposófico, né? É, que é chamado de ansiodorum, que traz a valeriana dentro dela e também é traz esse estado de relaxamento, é bom também para dormir, né? no entanto, isso tudo eu estou lhe dando dicas aqui para que você de repente procure um profissional é, que seja habilitado nesse campo, né, para ele de repente lhe dar orientação, mas esses são dicas de coisas que eu já usei e que eu utilizo e que, e, que funcionam, tá? e que funcionam, vão te ajudar, os olhos essenciais são maravilhosos, a lavanda é clássico, o ansiolítico. Anti todos esses que eu falei aí são muito bons né? e trazem outros aspectos que ajudam nesse, nesse processo de equilíbrio, nesse processo de nos trazer para o alinhamento né? natural, é, onde nós entregamos para o corpo as melhores condições para ele trabalhar alimentação, fibras, né, alimentos vivos, aumentar o número de alimentos vivos, diminuir é, alimentos com agrotóxico, reduzir drasticamente com agrotóxico, com glúten derivados de leite, tudo isso são inflamatórios. Né? Então, é, a, o alimento industrializado ele tem lá um monte de porcaria que isso vai interferir no teu metabolismo, interfere na qualidade do seu sono, na qualidade da sua vida como um todo. né? Pode levar a doenças crônicas, inclusive. Então cuide de você atividade física. Atividade física e meditação juntas são um combustível maravilhoso para você relaxar, para você trazer qualidade de vida, para você trazer mais clareza, você trazer mais empoderamento, mais presença. A né? meditação traz mais presença. A, a atividade física libera toxinas, traz endofinas, que traz mais alegria para você mais relaxamento também então são essas dicas que eu tenho para você e também gostaria de convidar você aí sim se você quiser se aprofundar eu estou fazendo pela primeira vez um curso completo ao vivo do dia 14 a 17 de setembro às 8 horas da noite às 20 horas no meu canal aqui no youtube e aí sim eu vou trazer exatamente também a fonte de, de muito sofrimento e, e a fonte da felicidade, da prosperidade, vou trazer muito embasamento científico para você saber o que, o que é que está por trás, quais são os programas limitadores, né? quais são as crenças que estão li, se limitando e de repente tirando é, muitas vezes o prazer de viver. né? Tem pessoas que estão se suicidando, tem pessoas que estão perplexas, estão angustiadas, estão... É, estão em pânico, estão ansiosas, estão depressivas, estão com câncer, com diabetes, então é um nível de adoecimento brutal e como eu né, organizei nove, cinco eventos internacionais, é, escrevi nove livros, então eu tenho muita experiência, convivi com grandes celebridades mundiais, né? em breve vou estar fazendo uma, uma, uma entrevista com o Dr. Joey Dispenza, fui convidado pela equipe do Dr. Joey Dispenza para é, fazer uma entrevista com ele para ser a porta de entrada do trabalho dele aqui no Brasil, um dos maiores neurocientistas do mundo, que integra também a física quântica, espiritualidade e epigenética, é um trabalho similar ao meu, só que ele é uma celebridade mundial, muito eu sou uma pessoa conhecida no Brasil, parte do mundo também, mas ele já está há mais tempo nessa área, ficou muito famoso pelo filme Quem Somos Nós, né? e isso me alegra ter tido esse reconhecimento internacional do meu trabalho aqui no Brasil, tá? então fique, aguarde que em breve eu vou dar mais detalhes sobre isso. Fica aí a dica, então, Ivone. É, espero ter contribuído com você e que as pessoas que estão aqui no nosso canal. E se você quiser mais informações sobre o nosso trabalho, entre em contato conosco, deixe aí um comentário, compartilhe esse vídeo, esse vídeo. E lembre de deixar o seu like, que você está contribuindo, assim, reconhecendo que o conteúdo é de qualidade, para que mais pessoas possam ser impactadas positivamente. Eu aguardo você na Maratona um novo salto quântico, né? o despertar de uma nova realidade, onde eu vou trazer o conteúdo para que você possa, possa despertar de fato para uma nova consciência em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí. Quem sabe nos veremos no próximo, no, na próxima TV Saúde Quântica. Grande abraço e até lá.